Você já é inscrito no nosso canal da Genial Investimentos, mas não está sendo notificado sobre nossas lives e vídeos novos? Então calma que eu vou te explicar como resolver isso. Posso clicar no botão inscrever-se, ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele e depois clique em todas. Mais importante, certifique-se que as notificações estão ativadas no dispositivo. É só abrir o aplicativo do YouTube no seu celular ou o site do YouTube no computador clicar no ícone do seu perfil na parte superior à direita. Depois em configurações, notificações e siga os passos na tela para ativar as notificações de inscrições. Só assim o YouTube vai te manter por dentro de tudo que acontece aqui no canal, com conteúdos novos todos os dias. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é sábado, dia 1 de outubro, eleição já é, Tá na esquina, já é amanhã. Essa é a nossa última live antes do primeiro turno das eleições de 2022 e estamos com a pesquisa fresquinha, saindo agora, inclui dados para corrida presidencial e corrida estadual em Rio, São Paulo e Minas Gerais e também de senador em Rio, São Paulo e Minas Gerais, ou seja, muito dado para a gente discutir hoje aqui no canal da Genial Investimentos, então eu vou apresentar meus colegas que participam comigo desse nosso encontro, aqui o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise, boa noite, boa noite a você, boa noite ao Felipe, boa noite ao Jairo. é um prazer enorme estar aqui novamente, vamos ver o o que, que a gente tem para é, analisar aí nessa nova pesquisa que saiu do forno neste momento. Exatamente. Participa mais uma vez com a gente Jairo Nicolau, que é, é cientista político da FGV. Tudo bem, Jairo? Oi, Denise, boa noite. Boa noite, Felipe, Zé Março. Vamos lá. Bora lá. E participa também, claro, Felipe Nunes, que é CEO da Quest, nossa parceira aí na divulgação desde o meio do ano passado, que a gente está divulgando essas pesquisas para você, investidor e... Espectador aqui do nosso canal. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Denise? Boa noite. Boa noite ao Zé e ao Jairo. É... Chegamos à véspera da eleição, meus amigos. E o campo acabou. Zé, 18h30, a última entrevista foi feita. Então, os dados estão fresquinhos, quentinhos, para a gente conversar. Maravilha! Então vamos começar, gente, de casa. Vamos começar já com o Felipe Nunes, mostrando e explicando já os dados de um modo geral, e depois a gente parte para as análises. Vamos lá, Felipe? Vamos lá, Denise. Eu, hoje os dados são ainda mais objetivos né, do, do que antes. É, a gente vai soltar o descritivo desse relatório para todo mundo, é, ainda hoje, mas aqui para nossa discussão, vamos ao, acho que ao que interessa, que é o resultado agregado. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que essa rodada de véspera tem algumas novidades importantes. A amostra... Nacional, que era de 2 mil casos, foi para 3.600 casos. E a gente repetiu São Paulo, Minas e Rio, com 2 mil entrevistas. A pesquisa foi feita ontem, sexta-feira, e hoje, sábado, então, de fato, dado muito recente, né? o número de municípios aumentou nessas amostras, exatamente por conta disso, e, claro, todas as pesquisas estão registradas no TSE. O, que, que, a gente, o que, que eu quero começar... É, trazendo de cara para que Jair e Zé possam comentar é o dado de intenção de voto para presidente todo mundo vai se lembrar na rodada anterior o Lula aparecer com 50,5 é, pontos de votos válidos ele agora está com 49 e quando a gente faz a conta no caso do Bolsonaro ele cresceu aparecendo agora com 38 pontos Ciro com seis e Simone Tebet com cinco, estão empatados tecnicamente na margem de erro. Felipe Davi e Soraya pontuam um ponto. Os outros não pontuaram nessa pesquisa. Aqui do lado, vocês estão vendo os resultados para São Paulo, Minas e Rio, também no caso da eleição presidencial. Qual é a novidade? De quarta, quando foi publicado o último levantamento da Genial Quest, para hoje, a gente viu um crescimento do Bolsonaro, tanto em Minas como em São Paulo é, no caso de São Paulo ele apa... o Bolsonaro aparece numericamente à frente do Lula é a primeira vez que isso acontece na série histórica que a gente tem né quem está nos acompanhando é, observou esse esse processo aí com a gente é a primeira vez que o Bolsonaro aparece numericamente à frente é, no caso de Minas é, é, o Lula continua na frente, continua à frente de Bolsonaro, com uma distância de seis pontos, e no Rio eles estão numericamente empatados, aí não dá para saber quem vai ganhar, quem vai perder lá no estado do Rio de Janeiro. Por que, que esses dados são importantes? Porque na pesquisa Genial Quest a gente já vinha mostrando o um empate técnico na margem de erro de Lula e Bolsonaro há bastante tempo na pesquisa nacional, né? É, essa é uma esse é um número que acho que a gente é, trouxe pela primeira vez no mês de de maio se não me engano e esse número veio se consolidando ao longo do tempo é, Lula manteve a distância né, em Minas a vantagem em Minas o Bolsonaro conseguiu recuperar por esses dados que a gente está mostrando hoje é, em em São Paulo e também conseguiu empatar o jogo no Rio a questão relevante é que o Bolsonaro não conseguiu, no entanto, ter, Zé e Jairo o mesmo desempenho que ele teve nesses três estados em 2018. Né? Nos três casos, ele está abaixo do que, é, é, do que teve na eleição anterior, é, daí porque o Lula tem essa vantagem na pesquisa nacional, o 49 a 38. É, se a gente olha para esse dado na lógica regional, a gente vai perceber o Nordeste continuando a ser uma vantagem importante para o Lula, o Sul e o Centro-Oeste uma vantagem para o Bolsonaro e aqui, nesse Triângulo das Bermudas, é esse, né, essa aproximação dos dois, sendo que Minas continua levando, né, fazendo com que Lula tenha essa vantagem é, nacional. Quando a gente sai do quadro nacional para o quadro dos governadores, Aí a gente tem um outro, acho que dado também muito interessante, o Haddad aparecendo com 36 pontos, o Tarcísio colado com o Haddad, 34, o Rodrigo Garcia com 24. Essa é uma mudança grande também que a gente observou. Tarcísio e Rodrigo estavam empatados em votos válidos, tecnicamente, na rodada de segunda-feira, e agora o Tarcísio deu uma esticada, né? uma distanciada. Distanciada a essa, parecida com a distanciada, né, com a melhora que o Bolsonaro deu nessa semana também no estado de São Paulo. Em Minas, o quadro se consolida, o Zema hoje tem né, 55 pontos é, de, de, de intenção de voto, o Calil 37, sugerindo aí que a eleição pode ser definida em primeiro turno em Minas Gerais, e no caso do Rio, em indefinição O Cláudio Castro está muito próximo, né, estaria muito próximo aqui, segundo os dados que a gente Está é, é, trazendo de eleição no primeiro turno, caso haja voto útil de qualquer um dos seus adversários ali, Rodrigo, Ganini, etc. Está com 48 pontos, o Freixo cresceu, né, cresceu consideravelmente nessas, nesses últimos dias, nessa última semana, foi para 32. E o Rodrigo, é, é, o Rodrigo Neves, os prefeitos de Niterói, que aparece ali com 10 pontos percentuais também é, é, no patamar. É, muito é, acima, até do que ele vinha demonstrando nas pesquisas anteriores. Então, por que esse quadro de Minas é interessante? Vou deixar, obviamente, para o Jairo e para o Zé comentarem, mas é, você teria aí Castro, Zema e esse crescimento de Tarcísio, mostrando uma força do campo bolsonarista no Sudeste nessa reta final. Para terminar, eu vou apresentar os dados de Senado com muito cuidado. E eu vou explicar por que, Zé Márcio e Jair. Por uma questão de comparabilidade, eu estou trazendo para vocês os votos válidos para o Senado, nos três estados. Mas qual é o. Por que eu estou aqui fazendo um alerta de uma vez em relação a esses dados? Porque o percentual de indecisos na, na pesquisa de hoje, nos três estados, para o Senado ainda é muito alto eu devia inclusive ter falado isso também quando a gente olha para os votos totais, no caso de governador, para que vocês tenham uma ideia, em voto espontâneo para o governo do Estado, em São Paulo ainda tem 20% de gente indecisa, né? em Minas tem mais 25%, ou seja, há um grau de indecisão alto do eleitor, está indo, a pesquisa está captando, ele indo para a urna ainda indeciso, sem saber muito bem, né, com aquela firmeza em quem votar. No caso do Senado, esses números são ainda maiores. A indecisão para o Senado São Paulo Rio e Rio Minas está batendo 35, 40 pontos nas pesquisas. Então, Zé e Jara, a gente tem muito cuidado ao interpretar esses resultados, porque como a indecisão é muito alta, não dá para assumir que essa indecisão vai ser distribuída igualmente entre os candidatos, então a gente pode ter grandes mudanças nesse quadro que eu estou apresentando, porque aqui eu estou mostrando votos válidos. Em votos válidos, ou seja, quem já decidiu, no caso de São Paulo, 39 para o França, 39 para o é, é, astronauta, Marcos Pontes. No caso de Minas, Cleitinho, 37, Alexandre Silveira, 35, com Marcelo Ario, 22. No caso do Rio, é talvez o um quadro menos, né, que pode ser menos surpreso, em que o Romário tem 44, a Clarissa Garotinho, 19, o Molon, 16, o Siciliano, 12, mas, de novo, se a gente soma Molon e Siciliano e houver qualquer tipo de voto útil é, nessa reta final, isso também pode sugerir mudança. Então, esse quadro do Senado, eu, é, como pesquisador, que sou, como técnico que sou, tenho que alertar as pessoas, esse é um quadro que pode ter muita volatilidade, é um quadro que pode ter muita mudança, né? é bom avisar isso logo, mas... Chama atenção aí para os primeiros colocados. No caso de governador, também ainda há suscetibilidade para variações, né? dado que você tem ainda um grau de indecisos nesse quadro, mas é, é, o cenário tende a ser mais estabilizado. Então, esses eram os dados gerais é, para a gente discutir aqui é, com o Zé e com o Jairo. É, muitas mudanças, um padrão... Né, de velocidade de opinião pública nessa reta final, e agora é especular é, o que pode acontecer amanhã, dado que o voto útil, o voto estratégico, é, pode ter uma função definidora para fazer com que a eleição nacional, por exemplo, termine no primeiro turno. O Lula precisa de um ponto, um ponto e meio para ganhar o primeiro turno, ou seja, basta que o eleitor da Simone, o Ciro migrem para ele, para que ele faça isso. É, ou não, ou o eleitor vai dizer, não, a gente quer segundo turno, vamos ficar onde estamos, etc. No caso do Rio também, você tem a, a possibilidade do voto útil. No caso de São Paulo, essa grande indecisão pode ainda favorecer é, é, o Tarcísio. Quer dizer, tem grandes movimentos. Eu diria que talvez Minas Gerais seja o um quadro em que o processo está um pouco mais consolidado de opinião pública, com essa vantagem do Zema. No mais, a pesquisa mostra que o eleitor... É, de fato, vai olhar para as pesquisas de hoje e vai tentar decidir de hoje para amanhã como conduzir é, o resultado dessa eleição. Obrigada, Felipe. Essa coisa do indeciso, gente, realmente é surpreendente. Eu vim aqui para a Genial hoje de Uber e perguntei para a moça, era uma moça que estava dirigindo, eu perguntei para ela, eu falei assim, você já decidiu o seu voto? Ela falou, não, estou indecida, e, falando, e falou só os presidente. Eu falei, e os outros? Ela falou, não, nenhum. Ela não tinha decidido nenhum, absoluto nenhum voto. Claro que isso aí é um caso isolado que eu estou falando, mas isso aí deve estar se repetindo em é. muitas outras pessoas, principalmente para esses outros cargos. O, o Jair, eu vou te passar a palavra, mas antes eu queria só tirar uma dúvida com você, Felipe, que apareceu aqui uma pergunta no nosso chat. Esses dados que você mostrou, é estimulado ou espontânea Todos esses dados são dados da pesquisa estimulada em voto válido, que é onde a gente tem o resultado de menor indecisos, ou seja, onde as pessoas dão uma resposta né? e é, é, e aí fica mais seguro esse cálculo é, é, do voto válido no final. Como eu é, é, falei no começo, a gente vai soltar o dado completo daqui a pouco, vamos disponibilizar para todo mundo, mas é né, como dado, né? o campo ficou pronto há pouco tempo, a gente foi processar os dados, fazer toda a checagem, Viemos para essa conversa com os dados gerais, é, é, para que o nosso, é, é, para quem nos assiste, nos acompanha, não perca essa informação aí em primeira mão. Maravilha, obrigada, Felipe. Obrigado, antes, Felipe. De passar por, antes de passar para o Jair, deixa eu fazer, tirar uma dúvida aqui. Você disse que o presidente Lula, tinha o ex-presidente Lula, tinha 50,5% dos votos válidos na última pesquisa, mas não disse quanto o ex-presidente Bolsonaro tinha. Quanto é que ele tinha? Você tem aí? Zé, eu vou te dar exatamente o número, quer ver? Só um minuto. Tá, já. Enquanto isso, eu, isso falar, eu vou explicando para a pessoa pra de casa o seguinte, bobagem, quem não sabe, que é só tirando não. a dúvida aqui rapidamente, quando você procura os números, Felipe estimulada, gente, é quando são apresentados os nomes para a pessoa que está sendo entrevistada, apresentados os nomes dos candidatos. E aí, espontânea, é quando você apenas chega e pergunta em quem que você vai votar para presidente ou em quem que você vai votar para governador sem apresentar nenhum nome. Tá? Só tirando a dúvida, caso você de casa tenha ficado com essa dúvida. Achou aí, Felipe dado? O Bolsonaro aparecia na última pesquisa com 36,3 pontos em votos válidos. Era 50,5 okay. a 36,3 pontos. Desculpa não ter falhado né, okay. aqui de memória, mas foi importante você ter perguntado. Maravilha. Correto. Então, vou passar a bola para o Jairo. Jairo, é o seguinte. Na pesquisa que nós mostramos na quarta-feira. Que, era, que é a pesquisa semanal que a gente faz, ela tinha mostrado um crescimento do presidente Lula e estagnação do presidente Bolsonaro. E agora a gente viu uma subida do presidente Bolsonaro. Na sua avaliação, isso foi o debate da TV Globo na quinta ou é um movimento normal desses últimos dias, que de repente as pessoas resolvem, todo mundo decidir e e ou foi algum acontecimento, algum ato de campanha? Como é que você avalia essa retomada do presidente Jair Bolsonaro? Você está sem áudio, liga seu áudio aí, por favor. Vamos lá. Coisas normais para quem fala de Zoom, né? A gente já ah, claro, isso claro, aí. Claro. Vamos lá, Porque, então. É, o que eu ia dizer é o seguinte, é, eu sempre tenho alertado aqui, em todos os nossos encontros, né, que a gente tem que ter muito cuidado com é, observar tendência onde é, às vezes, é, oscilação. Né? As pesquisas é, têm margem de erro e... A gente observa, por exemplo, nessa pesquisa, uma oscilação do Bolsonaro, dois pontos para cima, e o Lula oscila, fica mais ou menos onde está. É difícil saber, quer dizer, quando a gente fizer a curva de todas as pesquisas alinhadas ali, a gente vai observar realmente e comparar isso com o resultado das urnas, se esses dias houve o um crescimento realmente do... Presidente Bolsonaro. Por enquanto, eu, por, por uma certa prudência nesse momento, eu, eu diria que não dá para a gente falar que houve um crescimento do Bolsonaro em, em termos nacionais. O que a gente observa, sim, aí é que reduziu a probabilidade de ter a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, né? É, eu ainda não fiz aqui minhas contas, mas claramente quando a gente transformar isso no modelo de probabilidade Probabilidade caiu, né? É, porque o presidente, ex-presidente Lula aparecia com 50 acima, né? 50,5, né? é, acima o canto da linha de corte, e agora ele está abaixo, um ponto e meio. Então, isso reduz a probabilidade de ter segundo turno, mas de novo, a gente está falando de variação, a gente está, portanto, no momento de incerteza, a, a, a, essa pesquisa não resolve a grande dúvida que movimenta o país nos últimos dias, que é, afinal, tem ou não o segundo turno, acho que a pesquisa não revela isso, mas revela sim é, um, algo que é convergente com a minha expectativa. Eu Tenho que confessar que eu imaginava que a eleição seria bem apertada em São Paulo e no Rio e o, o, o Lula abriria uma distância um pouco maior em Minas. Por enquanto, está convergente com a minha expectativa de meses meses, semanas atrás, a gente tinha observado e lembrando o bom desempenho que o Bolsonaro teve nesses três estados em 18, que provavelmente haveria uma recuperação. Então, é, Isso também é convergente com o um bom desempenho que os três candidatos alinhados ao Bolsonaro têm. Né? O crescimento do Tarciso em São Paulo, do governador do Rio e do Zema, e, e, e, e, e, Zema que não tá dá plenamente alinhado politicamente, mas está alinhado na cabeça do eleitor, né? nas campanhas também. Então, eu acho que isso é, é, são notícias relativamente boas para o ex-presidente Bolsonaro, desculpe, para o presidente Bolsonaro, ou, desculpe, presidente Bolsonaro né? que é uma, uma eventual recuperação no Sudeste, mas como o Felipe chamou a atenção, é, não é suficiente. Né? A abertura de votos no Nordeste, é, essa eleição está me lembrando muito a eleição de da vitória da Dilma em 14. Foi assim, né? A Dilma abriu uma mega distância no Nordeste, a eleição foi apertada, é, o, o, o PSDB até ganhou em Minas, empatou, desculpe, ganhou em São Paulo, empatou um pouco no Rio e perdeu em Minas. É o que está acontecendo agora. assim Parecido, ou seja, é uma eleição que a diferença é, do Nordeste... É muito grande para ser tirada em outras regiões do Brasil. não É é o que a gente está vendo, uma repetição de 2014. Então, assim, é, só por aproximação histórica. Mas são esses comentários que eu tinha que é, fazer. E só para terminar, Denise, é, sobre a indecisão. É, realmente impressionante. Eu percebo isso até na minha vida pessoal. O que tem de gente me pedindo indicação de deputado federal, deputado estadual nessa semana, na moleza, e gente do meu meio, professores, amigos, não é a pessoa menos informada. A indecisão para o Senado sempre foi muito alta. É por isso que as pesquisas dificilmente acertam, porque de hoje para amanhã pode ser que um candidato caia no gosto, que tem um fenômeno de opinião pública e que a gente não consiga captar. Então, a aferição do resultado do Senado é muito difícil. É por conta desse volume. Agora, talvez a gente depois, com calma, vai ter que comparar os dados com eleições anteriores, essa indecisão seja maior por conta da centralidade que a eleição presidencial ganhou. Eu só falo do duelo Lula-Bolsonaro. Né? Nas conversas, a cobertura da mídia nunca foi tão concentrada na eleição presidencial. Então, a gente praticamente teve um desempenho é, muito menor assim na da, da cobertura da, da imprensa eu menos os jornais que eu leio e o interesse das pessoas em conversar tem está em segundo plano né e, e a indecisão pode produzir é, surpresas bem grandes é, como a gente observou já em outras eleições né okay. tem observado okay. em eleições recentes Bom, falei muito e não falo mais. <risos> não, Eita. tudo bem. Só para passar a palavra. Ô Zé, é o seguinte: o que, é que você quer destacar aqui para a gente? A sua luz está oscilando um pouco, né, Deis? A luz do Zé? Está oscilando um pouco, mas está dando para a gente ver. Vamos lá, Zé, o que, é que você destaca desses números? O que, é que, que, é que chamou mais sua atenção? A primeira coisa, eu acho que é um ponto que eu acho que é importante, que concordo com o Jair, eu acho que diminuiu a probabilidade de resolver no primeiro turno. Na verdade, as duas eleições que foram decididas no primeiro turno, com o presidente Fernando Henrique, é na véspera das eleições, as pesquisas mostram uma intenção de voto muito acima de 50%, né? quer dizer, é, em geral era mais de, mais de 54%, 55% a favor do, do, do ex-presidente ex Fernando Henrique, contra o seu adversário. Então, é, aqui a diferença, que está em 49 a 38, deu é uma diferença que é menos de 50%, mas a probabilidade não é zero, mas, como disse o Jairo, quer dizer, é uma probabilidade de 25%. 20, 25%, 30% de ser decidido no primeiro turno. Então, eu acho que é muito provavelmente vamos ter um segundo turno, eu acho que essa pesquisa está mostrando isso, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, eu acho que dentro da pesquisa tem algumas coisas que me é, é, surpreenderam, para falar a verdade, não é? quer dizer, a primeira coisa que me surpreendeu bastante foi a diminuição de diferença em Minas Gerais em relação à última pesquisa nossa. Certo. Se eu não me engano, a última pesquisa nossa dava uma vantagem para o presidente Lula de mais de 10 pontos de porcentagem e agora está dando uma vantagem de 6 pontos de porcentagem. Tá certo? É uma redução substancial em uma semana. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E a outra coisa que me surpreende, se eu não me engano, na outra pesquisa nossa, o presidente Bolsonaro ganhava no Rio de Janeiro e aqui está matematicamente empatado 44 a 44%. Então que são dois fatores aí importantes que eu acho que é, essa diminuição de Minas realmente é, me surpreendeu. Agora a, a, o mais surpreendente para mim, na verdade, é a evolução da, da, da, das intenções de voto para governador e para senador é, em São Paulo, tá certo? Quer dizer, o, o Tarcísio de Freitas está empatado com o, o, o Fernando Haddad em São Paulo, nessa nossa pesquisa, 34 a 36, tá certo? E o, no Senado, dizer, é, o, o França tava muito à frente do, do, do astronauta, do Pontes, e nessa nossa pesquisa tá numericamente empatado em 39%. Eu acho que, se eu, eu posso estar enganado, porque eu não vi, não, eu estou falando de cabeça, quer dizer, mesmo com. O ponto que eu acho que é importante aqui é que, aparentemente, existe uma tendência a, que, que, de, de, de crescimento, apesar dos indecisos de crescimento do Tarcísio. É, é, chegando muito perto do Haddad tá certo e de crescimento do Pontes chegando muito perto do França aí na véspera da eleição tá e é, Minas Gerais você tem o Cleitinho que, se eu não me engano eu posso estar enganado mas eu tenho pessoal que é o candidato do, do, do presidente Bolsonaro é isso porque é, o Cleitinho tem 37, mas, novamente, é empatado com o Alexandre Silveira, que está com 35. Então, quer dizer, eu acho que, é, do meu ponto de vista, quer dizer, eu acho que os dados que são importantes, né, que são mais, me chamaram a atenção, foram basicamente esses. Primeiro, é a, diferença, a queda na diferença entre o presidente Bolsonaro e o, o presidente Lula, na, na pesquisa nacional quer dizer, uma queda do ex-presidente do ex Lula de 1,5 pontos porcentagem e um crescimento do presidente Lula de 1,7 pontos porcentagem, tá certo? É, essa queda na diferença em Minas Gerais, eu acho que isso é importante, é, é, é importante, porque pode pode é difícil falar que é uma tendência, mas pode ser uma tendência uma, uma se eu não me engano tem um pequeno aumento de diferença em São Paulo mas eu acho que é marginal tá certo e esse comportamento aí é do do, do governador dos governadores e dos senadores é, da eleição para governador e para senador em São Paulo favorecendo o Tarcísio e é, é, o Pontes eu acho que são é, o, foi o que mais me chamou a atenção é, nessa Nessa nossa pesquisa. E no Rio de Janeiro, eu acho que é mais, mais ou menos o que é, já estava na pesquisa anterior. Quer dizer, o Cláudio Castro tem uma diferença substancial em relação ao freixo e o Romário tem uma diferença substancial em relação à segunda colocada. Acho que esses são os meus comentários sobre essa pesquisa. Maravilha, Zé. O Felipe, seguinte: está aparecendo uma polêmica aqui no chat que é uma polêmica que, por coincidência, também apareceu aqui é, no escritório ontem, que eu estava conversando com um colega. Ele falando assim, Denise, eu não consigo entender uma pessoa que vota no Zema e vota no Lula. Porque isso que a, a pesquisa está mostrando que tem muito eleitor do Zema que está votando no Lula. E como, além de cientista político, estudioso e presidente da Quest, você também é mineiro, raiz, queria que você tentasse nos explicar o que, que é que está acontecendo em Minas, que a gente está vendo isso. Olha, Denise, eu acho que essa história eu consigo explicar mais como mineiro do que como cientista político. Brincadeira. É, olha só, é, o fenômeno do, do, da, não, da divisão de votos é um fenômeno que os mineiros é, já conhecem. Né? Gente, existem fenômenos como esse no passado, por exemplo, é, é, o, o, o Lulécio, que foi o voto no Lula e no Aécio, o, o Dilmazia, que foi o voto na Dilma e no Anastasia. Então, esses fenômenos já aconteceram. É verdade que esse, é, essa divisão de voto, ela veio caindo, esse padrão foi diminuindo ao longo do tempo. A gente teve, tanto na eleição de 2014 como na eleição de 2018, um grau de correlação de voto muito alto entre o, o voto de governador e o voto de presidente, é, mas esse ano parece que isso se... Se reestabeleceu. Quando a gente olha para a distribuição desses votos, o que dá para perceber, Denise, para tirar do dúvida de quem está nos assistindo, é que o governador Romeu Zema tem uma avaliação de governo muito positiva, é um dos governadores mais bem avaliados do país, então ele agrada localmente o eleitor, mas o Bolsonaro não conseguiu entrar em algumas regiões em que o Lula continua tendo muita força, o PT continua tendo muita força. A Zona da Mata, o Leste Mineiro, o Norte de Minas, Jequitinhonha, os Vales do Mucuri é, é, é, e, e Então, é, me parece que é isso. Quer dizer, é, é um fenômeno de opinião que já aconteceu no Estado antes, não é pre... se acontecer amanhã. Né? É bom lembrar que pesquisa não é prognóstico, é diagnóstico. Pode ser que as pessoas hoje olhem para essa pesquisa e digam, não, não pode ser assim, vamos mudar tudo. E, e votar no Lula e votar no Calil. É possível, né? As pessoas. É, é, o voto. O jogo só termina amanhã, né? Hoje a gente está ainda só estudando esse fenômeno de opinião. Mas a Olha tendência. Que é, é, a tendência é que, é que a gente tenha esse voto cruzado, né? Como já aconteceu em outras eleições aqui, aqui no Estado. Tem outras perguntinhas aqui. Que, Felipe, perguntinha, bate pronta aqui para você responder rapidinho para a gente. Tem os dados do Paraná? Não, né? Não. Não temos votos do, dos dados do Paraná. A gente fez a pesquisa mais Rio, São Paulo e Minas Gerais. Tem uma pessoa perguntando do Daniel Silveira. Cadê Daniel Silveira? O que aconteceu com a candidatura dele? Olha, a candidatura do Daniel Silveira foi impugnada, né? É, então existe esse debate aí sobre é, como tratar esse tipo de é, né, de, de, de situação de, de candidatura. E por conta disso, é, o nome pode não ter sido citado pelas pessoas lá na espontânea, que é um caso. No caso, a estimulada é o um nome que não aparece por conta dessa impugnação. E a pesquisa foi feita por telefone? É outra perguntinha que apareceu aqui. Não, pesquisa é feita de maneira presencial, sexta e sábado. Tá. Nos domicílios, assim como foram todas as pesquisas anteriores. Tá ótimo. O... Jairo, e aí, o que, que você achou do debate? Você acha que o debate teve algum peso importante? Era o que você esperava? O padre Kelmon lá, Kevin, Kelson, candidato <risos> olha, olha, padre, Denise, aquilo foi eu, engraçado. O que você achou ainda Oi? Eu sou uma das piores pessoas para avaliar debate, porque de quem eu acho que foi bem em geral, não, não converge com a avaliação geral. Mas tem um outro fenômeno. É, muita gente, é, ou, ou melhor, é um, é um fenômeno de, que, que é explicado pela psicologia cognitiva, as pessoas tendem a gostar do candidato que elas já votam. Então, é, essa tendência, pelo que eu vi em algumas pesquisas, se verificou novamente. Se eu não me engano, pelo menos essa era a ideia, é, tinha pesquisas sobre a performance no debate, o Felipe mostrou isso aí ao longo dos dias, de, de várias maneiras, a, a questão é, investigou isso, ele pode dizer isso melhor do que eu. É, o debate, eu acho que tem um, um problema para mim, assim, é, é, não só o número de candidatos, que ficou claro que é impossível, né? é impossível fazer um debate com sete, mas a legislação, pela legislação, caberiam ali pelo menos uns 20 candidatos, porque a legislação diz que cada... Cada banco partido que tem mais de cinco deputados tem o direito de participar dos debates. Então acho que foi uma mudança na legislação que gerou esse problema de, assim, de quase inviabilizou esse último debate. E eu acho também que o um problema da hora. Isso é, eu, eu sei que teve uma repercussão no dia seguinte, muito pelas redes sociais, mas o debate teve uma audiência boa. Mas eu acho muito tarde, 10 e 30 para um debate para atingir. Sobretudo o eleitorado de mais baixa escolaridade, que mora no interior, de mais baixa renda. É... Então eu, eu acho que ele teve um efeito desigual, pegando mais classe média, alguns setores populares, mas eu tenho dúvida se ele teve influência lá embaixo, não é? É onde, por exemplo, está o um eleitorado mais seguro do Lula. Mas são dúvidas de, um, de, um, de alguém que é péssimo para avaliar debate, né? e o Felipe provavelmente tem números aí para me ajudar e, e até novidades para mostrar aí não sei se Ô Felipe né, se é você hora, fez né? aquele acompanhamento das redes sociais que você... não você fazia o acompanhamento nas entrevistas na sabatina da Globo né você fez o debate também acompanhamento de... de reação fizemos e aí fizemos publicamos a gente publicou no na própria quinta né o Ciro é, foi quem teve o maior percentual de dimensões positivas seguido do Bolsonaro depois a Simone Tebet, depois o ex-presidente Lula. É, o grande assunto do debate na internet foi o padre, né? assim, do ponto de vista da repercussão para os bolsonaristas é, é, é, que ficaram animados com a estratégia que deu certo, né? que foi de ter um candidato que pudesse enervar o Lula e tentar com isso aumentar a sua rejeição. Os bolsonaristas é, é, comemoraram isso na internet. Os lulistas ficaram revoltados com a ideia de ter um candidato que, como o próprio ex-presidente denominou, né, denominou de impostor, e, e o resto da turma, que não é nem uma coisa nem outra, se divertiu com os memes né, e com o que virou o padre Kelvin, Kelson, Kelvin, o próprio Ciro Gomes, rindo no debate, as caras do William Bonner né, para a maneira como tudo aconteceu. Ou seja... É, é, esse debate ele teve para mim um componente muito interessante, Denise, que é mexer menos né, com o voto, especificamente de Lula e de Bolsonaro, mas animar, engajar, motivar o eleitor do Bolsonaro. Eu acho que o eleitor do Bolsonaro saiu ali do debate, quem assistiu, empolgado pela estratégia que foi de, né, de ir para em cima do, do Lula com, com o padre, mas também porque o Bolsonaro conseguiu se controlar, não né, teve uma derrapada ali, considerava. Pelo contrário, ele deu algumas invertidas importantes. É, por exemplo, no caso da Soraya, quando ele fala dos cargos que ela pediu a ele, aquilo ficou, desmontou a Soraya. A Soraya que é a grande frasista dessa eleição. Né? O Vara Curta, o padre de festa junina, quer dizer, tudo isso alimenta o que a gente chama de política pop, que é o consumo da política como entretenimento. Agora, do ponto de vista do, da intenção de voto, de mudar a opinião de fato das pessoas, acho que o debate serviu mais para engajar do que para persuadir alguém na direção, ou numa direção ou, ou, ou em outra. Obrigada, Felipe. Ô, Zé, e com relação ao mercado financeiro, hein, qual que é a reação que você acha que ele pode ter se for decidido no primeiro turno? Ou qual a reação que você acha que pode ter se não for, se ficar Lula ou Bolsonaro? Como é que você vê a reação do mercado? Hoje já está tudo no preço, como se diz aí o jargão? Eu acho o seguinte, eu tenho dito isso para o nosso cliente, quer dizer, eu acho que uma vitória do, do ex-presidente Lula está basicamente no preço por enquanto. Então, quer dizer, acho que vai se, se sair amanhã... Dizer, está, está mais no preço uma vitória no segundo turno que no primeiro, mas eu acho que a, a, o movimento vai ser relativamente pequeno, que se ele ganhar no primeiro turno, dizer, eu não vejo grandes problemas no curto prazo. Minha preocupação é mais com o, com o futuro, né? com médio prazo longo prazo eu, não tô, eu acho que a minha preocupação em relação ao mercado financeiro é a reação de médio e de longo prazo agora é o que eu acho que não está no preço porque inclusive porque é muito pouco provável é uma possível vitória do presidente Bolsonaro e significa o seguinte se for para o segundo turno eu acho que vai ter um pequeno movimento positivo mas muito pequeno porque você vai esperar o que vai acontecer lá. É, daqui a um mês, tá certo? Mas quer dizer, eu acho que isso aí vai ter um mês para é, ver o que está acontecendo, como é que estão indo as pesquisas, se o presidente Bolsonaro vai chegar perto, se o presidente Lula faz se distanciar. Quer dizer, eu acho que tem é, muita coisa aí para acontecer se não não se decidir essa eleição amanhã. Então é isso. Quer dizer, eu acho que uma vitória do presidente Lula está basicamente no preço no curto prazo, uma vitória do presidente Bolsonaro, eu acho que pode gerar um aumento é, substancial, significativo, é, nos preços ativos brasileiros no curto prazo. Certo? Maravilha. Felipe para a gente encerrar, o que, que você quer comentar no final que faltou da gente falar aqui? Denise, faltou te agradecer pela paciência, pelo carinho, pela generosidade com que conduziu todos esses encontros. É, agradecer ao Zé, ao Jairo, foram 45 pesquisas, Denise, desde julho do ano passado, se a gente contempla não só as pesquisas nacionais, como as estaduais, muita informação, eu diria, talvez o maior banco de dados de opinião pública já produzido e publicado no país, com pesquisa domiciliar. Né? É, tem, foi, um, foi um privilégio poder acompanhar esse primeiro turno aí, com mais de um ano de antecedência junto com a Genial. Estou é, né, aqui no escritório, nesse momento, com a equipe toda lá atrás, ainda ali, é, é, né, finalizando esse anexo do relatório que vai ser disponibilizado para todo mundo. Então, agradecer ao professor Jair Nicolau pela ilustre presença aqui com a gente, ao Zé Márcio, os debates, quero dizer a vocês que foram divertidos, fiquei aqui acompanhando essa conversa é, e, ao mesmo tempo, participando dela, com, né, me sentindo aqui muito privilegiado. Obrigado, Denise, obrigado a todo mundo É Genial. Amanhã tem a eleição, desejar que as pessoas possam fazer um bom voto, que tenhamos aí um movimento que é o mais bonito da democracia, que é quando o voto de todo mundo conta igual. Não interessa se você é do norte, do sul, se é branco, se é preto, se é pobre, se é rico, o voto é igual. E vamos torcer para que a apuração ocorra bem, e amanhã comentar esses resultados, olhando para como as pesquisas foram capazes de contar essa história e como o eleitor... Lá na frente deu seu resultado. Agora, semana que vem, deve ter mais pesquisa, viu, Denise? Não acabou, não. Acho que não. Vamos ver. <risos> então, se oh, te... é. tendo o segundo turno nessas estaduais que a gente está acompanhando e na nacional, a gente vai voltar a fazer pesquisa e voltar até a live das quartas-feiras. É Exatamente. isso? Exatamente. Você, você não vai ficar livre de mim. Denise. <risos> então, tá joia. Maravilha. Super obrigada, Felipe, Jairo, Zé Márcio Camargo pela companhia aqui e pelas informações. A gente se vê aí numa próxima. Obrigada a vocês. A você de casa, deixa eu falar aqui nessa câmera uma coisa muito importante, gente. Quem está contando com o e-título, tem até hoje, sábado, dia 1 tem até 23 horas e 59 minutos para baixar o e-título no seu celular e já preencher as informações para você poder usá-lo amanhã. Então, fique esperto. Se você está contando com ele, tem que fazer isso hoje. E faz a colinha no papel, tá? Num papel mesmo, a moda antiga. Escreve ali todos os números que você... Dos seus candidatos, para você poder entrar ali na cabine de votação com toda a tranquilidade na, e votar nos candidatos que você escolheu, porque isso que importa na festa da democracia. Agora, vamos para cá. Super obrigada pela sua companhia. Muitíssimo obrigada para você. Tudo de bom.